Fala, jogador, como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Tudo bem? É o seguinte, galera, eu vou falar sobre um assunto aqui ruim que aconteceu essa semana, a gente ficou sabendo aí uh, de algumas coisas que estariam rolando lá na China por parte do governo chinês, uh, uh, coisas que são muito ruins de uma maneira geral, e que podem atrapalhar até mesmo a gente aqui no Ocidente se você gosta desse tipo de jogo que a gente vai comentar aqui hoje seguinte a gente já, já viu aqui a uh, que a China proibiu né que o, os jovens em geral é, ficassem muito tempo hum, jogando videogame para vocês terem uma noção ah, o limite de tempo a que um jovem pode jogar videogame na China hoje é de 3 horas semanais, exatamente, não é diária não, viu? é semanal. E ele só pode jogar isso aí na sexta, sábado, domingo é, e feriados quando houverem, ah, por uma hora por dia. Então é extremamente limitado, é uma hora galera, não dá nem para criar o, o, o seu personagem lá no Dark Souls, né? Então tem gente que gosta aí de mexer e tal, não, não dá para nem para você começar a jogar, nem para fazer a, a configuração direito. Então, é, partindo desse pressuposto aí, eles trataram ainda mais o caso e as autoridades aí convocaram então, agora não mais uh, os consumidores, mas as próprias empresas, né, convocaram essas empresas aí a adotarem, é, políticas mais severas nesse quesito, então criaram ali um obstáculo para as indústrias. É, quando a gente está falando aí, a gente pode pensar logo na Tencent Games e na NetEase, né? Empresas grandes do segmento de games que são aí empresas chinesas, são um conglomerado de empresas, né, galera? E isso aí vai afetar. Todo mundo. Não dá para a gente falar que, é, que isso não vai afetar a gente, porque afeta sim, haja visto que a China é o maior mercado consumidor de tudo hoje no mundo, porque eles são aí a nação mais populosa, né? Então, quando a gente está falando de mercado consumidor, querendo ou não, a China. Vai mandar e desmandar aí no mercado, e aquilo que ela adota acaba realmente atingindo, mesmo que você não queira, outros países como o Brasil, por exemplo. Se falando dos jogos, aí é que é o que o governo pediu é que o, o conteúdo obsceno, violento não existisse mais, coisas que criam tendências insalubres não existisse mais, valorização do dinheiro e a feminização dos personagens tudo isso deve ser removido dos jogos tá galera bom então aqui a gente já parte do pressuposto aí que jogos online jogos é, free to play é, gaxas né que fazem muito uso disso uh, conteúdo obsceno e violento galera estão presentes aí na maioria dos jogos não é só nesses né mas assim na maioria dos jogos tem esse tipo de conteúdo tendências insalubres também e a valorização do dinheiro especialmente nos free-to-play onde a monetização é feita com mais afinco ainda a feminização aqui vai ser bem polêmico porque a galera gosta de polemizar essas coisas dentro dos jogos gaste especialmente aqueles que você é, gasta comprando personagens é né? basicamente não só focado nas skins e outras coisas ah, existem uma gama aí de personagens masculinos que são feminizados, né? Então, é toda essa situação aí é, deve ser removida, né? O que vai acontecer é que alguns jogos aí, é, os jogos grandes do mercado que são free to play, já vão perceber isso de cara. Então, a gente vai ver o que que vai acontecer, querendo ou não mesmo que eles façam. É uma coisa separada para a China e outra para o Ocidente, alguma coisinha ou outra eles vão ter que padronizar, então isso vai afetar você, sim, beleza. Ah, vale lembrar que o governo aí vai fazer uma análise minuciosa nessas empresas e o que aconteceu basicamente foi que elas já começaram a perder valor de mercado é, após essa essa notícia aí e as duas grandes aí, Tencent Games e a NetEase já perderam e tiveram uma queda de 60 bilhões de dólares após a notícia. Isso em valor de mercado não altera muita coisa, viu galera? Só para vocês entenderem. Isso é só uma especulação, mas a gente já nota que vai ter uma queda sim, né? É, o, as autoridades chamam é, os jogos aí de ópio espiritual, né? Que é justamente o vício que isso gera na criançada. Bom, isso é péssimo, né? Péssimo, péssimo, péssimo. Galera, é o seguinte... A gente tem que pensar muito nessa situação porque o governo chinês, na verdade, ele está fazendo o papel que seria dos pais, né? Os pais que deveriam fazer esse monitoramento aí uh, de quanto tempo ou de, do que, que o filho dele está jogando, uh, se esse for o caso, né? Mas aí o governo chinês toma essa, essa alcunha aí de pais e faz esse serviço, que é um desserviço na realidade. Porque nenhuma pessoa é, deveria ser privada é, de poder jogar um jogo que é algo tão comum para gente, gente. Né? Eu já falei aqui várias vezes, a, o game nada mais é do que mais um instrumento de cultural, né? um instrumento tal qual como filme, como... A pintura, por exemplo, livro. Só que ele é uma plataforma bem mais complexa, né? Talvez seja aí a melhor maneira de se contar um, uma história ou a melhor maneira de interagir com o conteúdo. Então, a, basicamente, aí, essas crianças vão ter o seu direito retirado de participar da cultura. Ah, mas a, a China também faz isso com filmes, tá, galera? É, é bem ruim. Nessas horas a gente agradece por ser brasileiro, né? Mas... O, o, o que fica aqui, galera, é que esses jogos, free to play, chinês que vem pra cá, esses gachas, cara, por mais que beleza, tenha algum nível de qualidade, é tudo perca de tempo. É tudo perca de tempo. Já vi galera aí jogando. Mano, eu fazia isso. Eu fazia isso. Cara, sabe quantas horas eu tenho de Dota 2? Em uma conta da Steam eu tenho... 10 mil horas E é o Dota 2 novo, galera Eu jogava desde lá do, do, do Que ele era um mapa de Warcraft 3 Pensa o quanto tempo Eu desperdicei da minha vida Fazendo isso, galera, eu me arrependo muito disso Me arrependo muito, e talvez você aí Que gosta muito Do jogo, tá, só joga esse jogo O cara só joga CS o cara só joga LoL, só joga Dota é, Agora tem esses gastos aí inundando né? Só joga Genshin Impact Cara, não te leva a nada então procure é, experiências interessantes, procura é, jogos interessantes para você jogar, coisas que é, você não vai estar tá só perdendo o seu tempo, mas você realmente vai é, se mover a pensar, a criticar, a, a ver que aquilo realmente é algo bom, entendeu? A, agora, a, a, a indústria chinesa, aí, o governo chinês está preocupado justamente com isso, que o jovem... Ele fica babando, babando na tela hoje, galera. Ele não faz nada. Ele só fica ali e aquilo não acrescenta em nada ne nele. O que que me acrescenta ter 10 mil horas de Dota 2? Me explica. O que que me acrescentou na minha vida? Nada. Nada. Entendeu? É um, é um jogo. É um jogo simplório, simples, né? Mas ele não, não me agregou nada. Eu, eu poderia é, não ter jogado esse tanto de horas, poderia ter jogado bem menos, né? E ter experimentado outras coisas aí, né? experimentado outros jogos na minha, na minha vida aí. Mas eu acabei desperdiçando muito do meu tempo com essas coisas. Então, galera, é, o governo chinês vê isso aí e é o que eu falo pra vocês, né? Agora não justifica todo esse, esse fechamento, né? Esse, fech, estão fechando o cerco em relação né mesmo que você goste de coisa ruim é, ninguém pode tirar o seu direito de jogar merda a vida inteira né assim como ninguém tirou o meu direito lá de, de perder meu tempo com 10 mil horas no Dota, é, também ninguém pode tirar o seu direito aí de jogar 10 mil horas no Fortnite e ficar babando na tela aí quebrando a cabeça no teclado né então é, isso aqui é muito ruim isso pode impactar muito a, até mesmo a gente vai impactar de qualquer forma, se, principalmente se essas empresas grandes aí começarem a perder dinheiro, a gente vai ter menos jogos no mercado aí, talvez elas vão para outro tipo de, de coisa para se fazer do que jogos, não sei ainda o que vai a, acontecer a partir desse fechamento aqui, é, do que, que o governo vai restringir ainda mais, né, se a gente for pensar nessa situação, mas é isso aí, notícia ruim, né, eu queria só deixar aqui a notícia para vocês,